Ninguém silencia a nossa voz e a nossa pluralidade e a nossa diversidade aqui, não. Até porque ela não está circunscrita no tempo de uma sessão plenária. Nós temos as nossas redes, existe uma imprensa livre, a democracia nesse país é plural e a nossa voz ela é custosa. É difícil de ouvir a divergência. É muito chato, às vezes, mas tem que ouvir, porque o poder legislativo ele é o exercício da diferença. Não é só uma voz que pode ser ouvida, porque o nome disso não é democracia, deputados. O nome disso é ditadura. E nós estamos numa democracia porque nós conquistamos e derrotamos a ditadura que inclusive o setor brasileiro defende até hoje. Então a nossa voz não vai ser calada pelo sistema do Zoom. Porque quando acabar aqui ó a minha fala no Zoom, eu tô no meu celular, eu tô em outros instrumentos de diálogo com toda a população do Distrito Federal, porque cada vez mais a gente tem que avançar para a democracia direta. E quem acha que a gente não consegue fazer esse diálogo, está muito equivocado. E eu acho que politicamente e juridicamente, essa casa está errada. Lamentavelmente, errada. Também tenho vergonha, algumas vezes, de ser deputado distrital e assistir o que eu estou assistindo hoje. É uma cena lamentável. Primeiro, porque não está sendo cumprido o regimento. Pela primeira vez na história, aqui recente dessa casa, houve a devolução de um requerimento CPI sem ter consulta aos líderes. Uma prática que, para mim, é uma prática arbitrária. Não arbitrária como acusação, mas arbitrária porque ela é diferente da prática rotineira que é feita nessa casa. Para mim, isso é o uso abusivo de alguns tipos de atribuição que não podem ser conduzidas dessa forma, e essa é minha opinião. Sabe o que eu acho que é pior de tudo? Nós estamos desqualificando o um instrumento comissão parlamentar de inquérito. Nós temos tantas comissões na fila, que daqui a pouco a gente vai precisar investigar alguma coisa, e isso vai ser utilizado como subterfúgio para enterrar qualquer comissão parlamentar de inquérito. E eu ganhei esse presente hoje aqui, ó a pizza dos meus colegas aqui de gabinete, porque é isso que essa casa vai estar tá dando. Quem tem medo da CPI da pandemia? Tem pizza aqui, deputados. Essa Câmara Legislativa devia fugir da pizza e instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos investigar, vamos investigar o Poder Executivo. Esse que é o nosso papel. Está errado isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Está errado isso que a gente tem feito nessas últimas quatro semanas. E eu não estou encenando aqui, não, porque é isso que eu defendi. Eu me elegi para defender isso, viu, deputados? Eu me elegi para fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Eu lamento que outros não tenham sido eleitos com a mesma pauta.